A vídeos e imagens é para o nosso WhatsApp. Também você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Tá? E todas as vezes que a gente também é clicar aí no gostei, você será avisado você se inscrevendo no nosso canal. Tá, tá aí o WhatsApp, né? Para flagrantes é, denúncias, fique à vontade, beleza? Então é isso aí. Então vamos em frente que atrás está cheio de gente nesta semana, nesta segundona. Maravilhosa, meu povo Olha, um homem de 40 anos foi detido, foi preso Após furtar um bazar natalino é, Na madrugada desta segunda-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste O fato ocorreu na Rua do Chumbo, no bairro Molon A polícia militar foi que atendeu a ocorrência de furto em andamento No local o comércio estava arrombado O homem já teria fugido mas a equipe fez ali um patrulhamento e encontrou na rua do Irídio, né, ele com várias caixas de sapato e brinquedos novos. De imediato, o homem confessou o crime e foi encaminhado até o plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste, onde permaneceu preso. preço. Tá aí, olha, até boneca tinha, né, boneca, é, brinquedos, hein? Olha aí, então, os caras os cara, não dão trégua nem para o bazar, né? nem para brinquedo Certamente vai vender, iria vender, né? não vai mais porque a polícia militar fez um excelente trabalho Está preso, está detido Olha um acidente fatal, ocorreu na rodovia dos Bandeirantes SP 348 aqui no município de Santa Bárbara do Oeste Olha, mãe e filha, elas estavam juntos, né, juntas aí né, no, no automóvel, só que daí ocorreu é, esse acidente. Ela perdeu o controle de direção, bateu numa mureta. Como é que deve estar a cabeça dessa filha, né? 92 anos de idade, a senhora Tereza Lima Rocha é, morreu nesse acidente. Olha o carro como ficou, né? Esse daí, olha, o carro da família Foi na manhã do, do, de ontem, domingo né? a, a, a mãe estava no banco diante, dianteiro Mesmo assim, com segurança é, Certamente houve aí uma hemorragia interna A filha é que estava conduzindo, né? E o, o, perdeu o controle da direção ali no KM144 Aqui em Santa Bárbara do Oeste A concessionária autoban é, os profissionais estiveram no local é, Depois que o carro capotou né, A motorista é, foi socorrida Com ferimentos leves Mas a mãe dela é, não resistiu né, 92 anos, dona Tereza Olha, acidente é, gravíssimo, fatal Na rodovia dos Bandeirantes Aqui em Santa Bárbara do Oeste né, Já pela manhã de domingo Lamentável, lamentável Essa idosa que veio perder a vida né Olha aí nossos sentimentos aqui aos familiares. Olha a, o apoio tático, né? Outro, o tático ostensivo do rodoviário. Da polícia militar rodoviária. É, um carro estava passando aí pela, pela rodovia Luiz de Queiroz. Momento esse que a polícia militar rodoviária estava em patrulhamento e viu que esse carro passou em alta velocidade. Aí os policiais. É, pensaram, mas por que está que em, né, em tanta velocidade? Os caras fizeram o acompanhamento, puxaram a placa, carro roubado Olha, carro esse que seria lá do Paraná E uma pessoa foi detida aqui em Santa Bárbara do Oeste Olha aí, cerca de 200 tijolos de maconha foram apreendidos um homem de 20 anos e uma mulher de 21 anos Estavam no veículo cross roubado Os dois foram apresentados no plantão policial Presos em flagrante A corporação realizava, como eu disse, um patrulhamento de rotina Veja aí a quantidade é, de drogas apreendidas Quando esse carro passou em alta velocidade é, E aí, na saída 137A da rodovia, a polícia Deteve, né? No porta-malas, né, do carro, foram encontrados aí, ó, os 200 tijolos de maconha, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. E eles, veja só, deixaram drogas aqui na cidade e depois iriam se deslocar lá para a cidade de Hortolândia. Eles foram presos por tráfico de drogas e agora vão ter que responder aí na justiça. É isso aí, boa semana para você, obrigado pelo seu carinho, viu? Isso, tudo de bom, tem pautas, tem sugestões e reportagens. Nilson Araújo, aqui no meu bairro, na minha rua, esse problema aqui ó, tá acontecendo faz tempo. Então, olha, você manda aqui imagens pro nosso programa, fica à vontade, pelo WhatsApp, tá? Você manda é, vídeos, é, é, áudios também, pode, claro. É o 997 8244 -26. O DAE acabou de informar aqui a nossa reportagem, rompimento de adutora na Zona Leste aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então atenção, atenção moradores da Zona Leste aqui de Santa Bárbara, pode faltar água no período é, de hoje, né? No, principalmente agora no período da manhã e a normalidade por volta das 5 horas da tarde em virtude do rompimento dessa adutora na Zona Leste aqui do município do Barbares. Tá bom? Então tá aí. Vamos economizar água, então. Obrigado e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo.